Estou aqui, é, nesse Dia das Mães com vocês, para apresentar a nossa filha, Vitória Lúcia, né filha? <risos> Eu nasci em Campo Belo, mas morei muito tempo em Juiz e no Rio de Janeiro, uhum. né, até vim para essa região. Aí você é formada em quê? Eu sou formada em Medicina, em Psicologia, hoje exerço né, nas áreas da Psiquiatria, Pego algumas neurologia e trabalho com emagrecimento e sexologia médica. Olá, bom dia. Meu nome é Larissa, né? sou daqui de Piuí mesmo, nascida e criada. E conheci a Vanessa né? em Arcos. <risos> Nós estávamos estudando, ela fazendo psicologia e eu fazendo direito. Eu me apaixonei, né? Só que a Vanessa na época tinha outra pessoa e acabou que nós nos distanciamos, uhum. mas eu brinquei com ela, né, eu roubei um beijo dela e brinquei com ela, pise a mão na perna dela e falei assim, você ainda não sabe, mas você ainda vai casar comigo. E passaram-se 13 anos, nós nos reencontramos numa lanchonete, né, primeiramente numa palestra, depois numa lanchonete, logo após começamos a namorar, dentro de um ano namoramos, noivamos e nos casamos, e no outro ano uma mesa de cerveja, a gente bebendo, com vontade de ter filho, eu também, então vamos ser mães. <risos> e procuramos como, é, saber né, sobre a reprodução a assistida, procuramos a, a clínica, até foi a clínica SEMEAR, onde <risos> podemos ter essa bênção de Deus em nossas vidas, que é a nossa filha, a nossa razão do nosso sorriso mais lindo. É, é. pra mim por conta da área médica, né, a inseminação artificial, ela tem muita chance de, assim, de a da gente tirar aquela expectativa no começo e ela não nos contemplar. Uhum. E a in vitro, por mais que ela tenha também essa possibilidade, né, ela tem uma porcentagem de maior segurança. Eu falei, então vamos nessa, porque se for fazer uma inseminação, depois tentar outra, depois tentar outra, Melhor Argentina in vitro, Sim. né? Teve o óvulo da Larissa, Entendi. né? Teve o meu óvulo, né? Ah. E E eu que gestei. Entendi. E eu que fiz a gestação. Entendi. E muita burocracia para conseguir. Não, não. Não, não tem hoje. Quais dia foram os tem. passos assim até você falar, conseguimos, vamos fazer é hoje o dia? Eu tinha ido numa umas clínicas em BH, mas eu tinha ficado muito para trás, eles estavam pedindo um pouco mais do que precisava realmente para pro nosso caso, né, e falaram que eu tinha um pólipo, Sim. aí eu fui em Passos, Dr. Rodrigo, e um dia antes de eu ir no Dr. Rodrigo, eu descobri que ele era médico da CMA, um dia antes, eu só fui lá ver pólipo, aí a consulta já mudou, assim, 360 graus, aquele pólipo já não, tipo assim, não era um nada, era um nada mesmo, né, e ele já começou então o procedimento da reprodução assistida, né, da fertilização in vitro. Por Duas vezes nós fomos em Ribeirão Preto para fazer a coleta dos óvulos e para fazer a transferência, né? Mas no mais a gente fez tudo ali em passos. A gente tava programando um casamento. Então a a fertilização, a transferência do óvulo já prontinho, bonitinho para gestar. Foi feita dia 15 de julho, a gente ia casar dia 24 de julho. Acabou que eu me envolvi com programações aqui da festa. E no dia 26 de julho, a gente ia confirmar a gestação. Foi a né? noite é. que não dormimos. É, a gente acordou duas da manhã. <risos> duas da manhã já era dia 26, então, teoricamente a gente já podia fazer o exame. E foi na primeira, geralmente tem... Um... Na, primeira. na primeira. Na primeira. É, aí eles dão, a própria clínica dá, né? Um teste de gravidez para fazer e pede para fazer nos dias que eles, é, eles passam os dias para a gente. Uhum. E o teste demora uma, um minuto. Um minuto para ficar pronto. Mas pensa: um minuto que não passa. Nossa. Um minuto que não vai para a É um minuto de eternidade. <risos> é isso. Assim, acabou que eram duas, né? Eram gêmeas. Uhum. Né? E infelizmente, uma não começou, parou de desenvolver, na verdade, e começou a desenvolver essa vitória Então, a vitória é a nossa vitória, mesmo. É. E a sensação de vitória quando viu o positivo? Nossa! <risos> Nesse dia, por causa da questão do casamento, minha mãe, meu pai estava em casa, né? Ah, a gente acordou eles. <risos> Porque até então a gente não tinha contato com ninguém. Sim. Mesmo né, porque a gente tinha feito e podia ter essa margem de erro, né? Sim. Então, a gente preferiu ter certeza. E pra contar mesmo a público mesmo, a gente preferiu esperar os três meses. Sim. Né? Até porque, olha só, eram gêmeas. Uma parou com dois meses. Então, para ter uma certeza maior, três meses seria ideal. Então, se você for no Insta, a foto tá lá, de 18 de setembro. Hum. Foi a data que a gente marcou que a gente ia divulgar. Para toda a fertilização in vitro, né, nos primeiros, nos primeiros 12 semanas, que é os três meses, né, a gente tem que tomar um remédio três vezes ao dia e depois normal. Uhum. A gente consegue dividir bem essa.. Porque uma criança, né, ser mãe, eu levar nesses esses dias, né, a gente sentou e falou assim: nossa, não vem com manual de instrução. Então não, não, existe. Existe, não existe uma não, não existe solução de como ser mãe, como educar, de cada, como... Filho é um filho. cada filho é um filho Mas enfrentamos as dificuldades juntas, conversamos juntas e resolvemos juntas também é, Nosso relacionamento ele é muito pautado na parceria E tudo que é pautado na parceria, no respeito, tende a dar de certo, né? Então graças a Deus a gente dá muito certo e a gente brinca, temos o um momento de brincar, temos o um momento dela com a Vitória, o meu momento com a Vitória, o nosso momento com a Vitória. Feliz dia das mães. Ai, tá bem, cara. Ah. Estamos aqui fazer um feliz dia das mães a todas as mães, né, ah, aos ouvintes feliz. da Almo do Oeste. E pedir... Né, para vocês, se vocês desejarem, eu e a Vanessa minha estamos mãe, à disposição para esclarecimento. esclarecimentos, para até mesmo ajudar a realizar esse sonho de ser mãe <risos> que hoje nós somos realizadas. Sim, Sim. toma cuidado com as clínicas que prometem demais, né? E às vezes elas estão mais te sugando financeiramente falando e até emocionalmente, né? Porque elas estão, tipo assim, elevando a sua expectativa a um patamar que, tipo assim, cada, cada dia que passa está frustrando e parece que não chega o dia, né? Então, a gente está aqui à disposição para qualquer esclarecimento, até para indicações ou até para alguém que já esteja fazendo, né? Ver se está correndo tudo bem, se tá tudo certinho ou as demais dúvidas também. Ok? E... O nosso abraço, né, para todas as mamães de Filmin. Que sejam um abraço apertado e um feliz Dia das Mães. Feliz uma Dia das Mães para apertadinha, Apertadinha, apertadinha, apertadinha.